E aqui está, amigas, a peça terminada, está arrematada, portanto, como vem arremato passa a passo destes todos, vem daqui, passa aqui por baixo, depois entra aqui, entra aqui por baixo, tac tac tac tac, portanto, sólida, muito interessante, uma peça maravilhosa, linda, fácil de fazer, uma vez o método dado é muito simples, muito interessante. Agora, é verdade que aqui, como eu dei o espaço de 3, ela ficou mais curta. Esta, como tem só o espaço de 2, ficou mais alta, subiu mais. E, além disso, é mais pequena, portanto, as 24 correntinhas deu uma volta maior. Acabou por ficar com as laçadas maiores, estas, laçadas maiores. As duas estão boas, quer dizer... Oeste Oeste, agora as amigas de verão. Lembrem-se, isto está em Creative Commons, não tem direitos de autor. Eu vou querer ver quem é a primeira que vai conseguir fazer esta peça.